Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos de volta ao nosso canal do Tantra Amor. E hoje eu recebendo aqui uma presença ilustríssima. Estou aqui com o Fábio Manzoli e nós vamos conversar hoje sobre o 15 de julho. Vocês sabem o que é o 15 de julho? Fábio, seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, meu brother. Obrigado. Feliz de estar aqui com você. E vamos falar um pouquinho desse 15 de julho aí, para saber o que, que significa. Estamos juntos. Vamos que vamos. Vamos que Vamos. Então, para você que não sabe, o 15 de julho é o Dia Nacional do Homem. A gente fala sobre muito o Dia Internacional das Mulheres, mas poucas pessoas sabem sobre esse 15 de julho. A gente tem alguma coisa a comemorar nessa data? O que, é que você acha? Meu amigo, eu vou ser super honesto com o que eu acredito. né? Assim, é, Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para criticar, tem muita coisa para transformar né? num... num esse momento, assim, de desses últimos anos todos, que a gente tem visto tanta violência, né, contra a mulher, contra o feminino, contra a homofobia e etc., ao mesmo tempo eu creio que sim, que tem coisa para comemorar, só pelo fato de que nesses últimos anos também tem surgido tantos trabalhos, assim, voltados para uma uma reconstrução de uma nova história, de uma nova percepção sobre o que que é o homem, né, então é um assunto que está muito em evidência, e eu, percebo que tem muitos homens que estão começando a se questionar também sobre o que é ser homem, sobre a relação do homem com sua sexualidade, com seus sentimentos e emoções, com a pornografia. Então, embora assim o cenário ainda é um cenário de muito mais coisa para ser mudada, né? mas eu creio que sim, que é um, é um cenário que já está em transformação, o que me traz um pouco de alegria dentro de né, de tantas tantos desafios que a gente ainda tem para para mexer na nossa sociedade, especialmente no homem hétero. né? Sim. Uhum. A minha sensação, Fábio, é que a gente ainda está engatinhando, a gente está dando, é, tá tentando se levantar agora. É, confesso que o, o 15 de julho era uma data que até cinco anos atrás eu, o quinze de julho eu não conhecia, eu não sabia que existia um, um dia nacional. Um então, assim, a gente está começando a, a, a se atentar para pequenas coisas nesse exato momento onde a gente começa a perceber o quanto o nosso comportamento ele ele é tóxico para toda a sociedade e como é que você vê esse esse lugar ainda do, do, do homem, ele está começando a se atentar agora, porque é querendo ou não dá para se dizer que a gente ainda está numa bolha então a gente acessa se a gente for colocar, é, falando de realidade de Brasil a gente acessa ainda muito poucos homens como fazer, cara, para a gente conseguir sair um pouco dessa bolha e a gente tocar outros homens, tocar nesse, nesse lugar de sensibilidade, para que eles, pelo menos, escutem o que é que a gente tem a dizer e o que é que as mulheres também têm a dizer com o movimento feminista dela? Olha, mano, o que eu acredito, assim, do trabalho que eu venho fazendo, que, que ajuda os homens, eu vou generalizar, sabendo que sempre vai ter sessão, né? mas a minha percepção desses últimos anos que eu venho trabalhando com esse assunto é que os homens começam a, a se questionar e começam a refletir e a buscar algum tipo de ajuda e algum tipo de transformação quando eles começam a perceber que esse sistema também faz mal para o homem. Né? Porque a gente já sabe que faz mal para as mulheres, né? porque é muita notícia que sai de violência, de feminicídio, de estupro, de assédio. E, para mim, o homem hétero é o gargalo da transformação. Porque, ainda se a gente pegar o homem né, gay, o homem pansexual, o homem bissexual, eles ainda têm as dores relacionadas aos preconceitos. Mas o homem hétero está no topo do privilégio. Né? Então, especialmente o homem, hétero, o homem hétero branco, que é, para mim, o gargalo da transformação social, porque está nesse topo do privilégio. Então, ele não enfrenta nenhuma dessas dores de setores da nossa sociedade que são minorizados. É, e aí, como é que faz para esse, esse homem que está segurando, na minha percepção, essa transformação social? Ele tem que perceber que a água está batendo também na bunda dele, mano. Para mim, não tem alternativa, porque já sabe de feminicídio, já sabe dessas coisas, tá todo mundo meio careca de saber. Só que o que acontece? O cara, às vezes, ele lê lá uma notícia de estupro, e na, lá no subconsciente dele, o pensamento é isso não é problema meu, porque eu nunca estuprei. Aí, ele vê uma notícia de homofobia, isso não é problema meu, porque eu nunca matei um, um cara gay. Então, ele não se ele não se, ele não se sente pertencimento a, a, a essa essa busca por uma sociedade que seja realmente igual em todos os sentidos, para todo mundo, né que tenha direitos iguais para todas as pessoas. Agora, se o cara começa a perceber que esse sistema faz muito mal para ele também, que é por isso que eu falo tanto das dores dos homens, né que às vezes eu sei que pode incomodar, as pessoas podem achar que eu estou querendo vitimizar o homem, não é isso, eu quero que o homem perceba desse lugar, para que ele comece a buscar uma transformação desse lugar egoísta mesmo, Pô, o negócio faz mal para mim, então eu preciso me transformar também, porque eu não acredito que pode ser diferente, aí eu tô falando da massa, tá, mano, assim eu sei que tem homens que, que sim, que se sentem empatia com, com as mulheres e etc, todos os etc, mas a para mim a maioria tá num lugar que não está tá nesse modo automático e tá achando que o sistema é bom, porque é isso, tem muito privilégio, o salário e etc etc e sai na rua com uma mulher de mão dada não tem risco de apanhar né é muita coisa que que esse homem não sofre então a gente tem que mostrar para ele aqui aquilo que faz ele sofrer também é a minha percepção mano não sei se faz sentido para você super faz sentido eu costumo dizer que existe uma dor desse homem que é invisível até para ele mesmo ele não consegue perceber o quanto ele é prejudicado também pelo sistema e dentro dessa nossa sociedade machista e patriarcal o lugar que é visualizado pelo homem, principalmente o homem hétero, é o lugar do poder. né? Então, enquanto enquanto a gente tem uma parcela da sociedade buscando esse lugar já do autoconhecimento, do se olhar, do se perceber, e perceber a sua responsabilidade diante desse sistema construído, a gente tem esse lugar desse homem, e aí você trouxe né, do gargalo do homem, do branco, do hétero, que ele não consegue se perceber como o tóxico dessa cadeia, o quanto esse lugar do, do poder que ele, que ele buscou a vida toda sustenta toda essa, essa, essa cadeia que é oprimida pela, pela nossa sociedade. É, e é interessante, Fábio, porque né, é, é um lugar, assim, você trouxe assim de forma muito, muito eficiente. Né? O, o homem, ele não consegue, esse homem hétero, ele não consegue se perceber que é ele, né, enquanto indivíduo, também que sustenta isso. E o mais interessante é, quando eu estava no, no, nos grupos, nas rodas de homem, principalmente presenciais, eu percebia que a maioria dos homens héteros, eles estavam ali no grupo, não por uma dor dele, mas por uma dor da companheira, que pedia para, falava assim, ó, eu só continuo com você se você buscar terapia, eu só continuo com você se você buscar. Então, até esse movimento dele de buscar, entre aspas, ajuda, é um lugar assim, ah, eu tô aqui porque minha companheira quer terminar comigo, e ela falou que se eu não me movimentar ela vai terminar comigo. E ainda assim não é por ele. Né? Então, assim, é algo que ele, ele não sente. E, e o grande desafio da gente, eu, eu sinto que é esse lugar do é, percebe isso, né? Abre espaço para sentir, ok, você tá aqui é, por, por um pedido dela. E se você não estiver, o que que, o que te mobiliza? Que sentimento é que te mobiliza para estar tá aqui? Ah, eu estou aqui porque eu não quero perder ela. E se você perder ela, o que, é que você vai sentir? E é nesse lugar da construção que, às vezes, é, é, é passo a passo. Por isso, por isso que eu digo assim, estamos engateando. Não sei se você consegue perceber isso também dentro dos seus grupos. Com certeza, Jorge. É, é, é, é, e aí vem muito da, da questão da repressão emocional. né? que se a gente é criado, para, a gente acreditou lá na infância que o homem que é homem... Para ser homem, ele não pode chorar, não pode sentir medo, não pode sentir carência, não pode... No fundo, é, isso tudo é uma simbologia que fala homem que é homem não sofre. E se o homem que é homem, se o homem não sofre, ele vai buscar ajuda para quê? Para que ele vai procurar um terapeuta se na cabeça dele ele não tem sofrimento? Por mais que em algum lugar muito profundo ele saiba, ele sabe que ele tem lá as suas angústias, mas às vezes está... Às vezes foi tão congelado isso nele E eu falo que aí foi a minha experiência Depois de, né, de ter sofrido também Repressão emocional Chegou um momento da minha vida, mano Que eu não sentia nada de... Eu sentia assim, às vezes eu sentia um, um pouco de medo Real, assim, ó era, era muito a minha foto Na altura dos meus 20 anos Eu sentia, às vezes, medo Em época de prova de faculdade Porque eu era um péssimo aluno Então eu tinha um pouco de medo de não passar de ano Juro por Deus, mano, era só isso E o resto era só raiva e era só raiva, só que mesmo assim a raiva era uma coisa que, que eu conseguia controlar até que às vezes eu explodia, né, e às vezes eu explodia e eu era muito abusivo verbalmente mas eu achava na minha cabeça que era alguma coisa que eu era assim, eu não questionava que era, talvez poderia ser alguma coisa que eu tinha que trabalhar, eu achava que era do homem ser assim né, e, e aí o que acontece eu congelei emocionalmente, então se eu tivesse me ouvindo há 15 anos atrás, mano, há 20 anos atrás, eu ia... Falar, esse cara tá viajando. E por isso que eu acredito, é 100% o que você falou, os caras não percebem, cara. Né? Ele, ele, ele... Pô, eu, eu recebo muito homem, não só que vem por causa da companheira, mas que às vezes é a companheira que paga o curso para os caras. Direto. A mulher que fala, ó, oh, eu quero dar para o meu companheiro. Eu falo, ó, oh, tá bem-vinda, mas veja se ele quer vir, porque senão às vezes você pode investir o dinheiro e não vai adiantar nada. Vê se o cara pelo menos tem abertura para vir, assim, e, e, e acontece muito isso, então, é por isso, para fechar a te passar de novo, mano, que eu falo muito das estatísticas, tipo de suicídio, ou de outras várias, né, das de disfunção erétil, de, é, de depressão de homem, porque aí o cara tá lá super racional, né, porque aprendeu que não pode sentir nada, acaba se tornando muito mais, ele vem muito mais para o pensar, né, que às vezes também é uma forma de fugir do sentir, né, pensa demais para sentir de menos. E, e aí é isso, assim, é esse trabalho de, de sensibilizar os homens para que eles comecem a perceber. E aí as estatísticas, para mim, tipo do suicídio, que fala que tem tanto homem se suicidando mais que mulher, não é para comparar e falar que o homem sofre mais, mas é para mostrar para os caras o quanto que esse sistema faz mal para a gente, porque a gente sofre em silêncio. Por isso tem tanto mais suicídio. E aí a aí é estatística. Não sou eu que estou falando qualquer coisa aqui com o Jorge, é uma estatística da Organização Mundial de Saúde, que, tá, que fez um estudo lá e mostrou que os homens estão se suicidando a dar com pau. que aí o cara fala, e se tem tanto homem se suicidando a dar com pau, eu tenho certeza que tem muito homem que pensa em se suicidar, matar tá lá bancando o cara fortão, o cara insensível, o cara que não sofre. Então eu, eu fico sempre batendo nesses pontos no meu Instagram, nos meus cursos, em lives, etc., porque aí é, é número, sabe? Para quem está muito nesse racional, para quem perdeu muito o sentir, a gente tem que trabalhar com a mente dessas pessoas, com o racional deles. Então, também acabei falando demais aqui, não sei se faz sentido de novo para você. De forma alguma, tudo que você trouxe é bem pertinente, cara. E, e, e faz muita muito sentido, porque a gente vê aumentar o um número de, de feminicídio, né? de violência, de, de assassinato contra as mulheres, e, ao mesmo tempo, a gente vê aumentando também o número de homicídios de homens matando outros homens e um aumento do número de suicídios. Então, assim, é, é, mais de 90% dos homicídios é cometido por homens. Então, tem esse lugar aí dessa, dessa, desse, desses sentimentos que são reprimidos e, e a raiva como o único sentimento que é aceitável o homem acessar. E a gente vê isso reproduzido né pela grande mídia, pelos filmes do cara que ele é, né, assim mataram não sei quem da família dele o cara tá ali não chora e aí ele pensa em que ele pensa em vingança ele pensa em em colocar essa raiva para fora através da violência e aí, e isso acaba que a gente assimila isso até de forma inconsciente e, e aí quando a gente vai a gente reprime reprime reprime e quando a gente liberta a gente a gente não consegue controlar a nossa raiva a gente não consegue sustentar esse lugar de o que eu estou sentindo é meu o, o outro, né, a outra pessoa, não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. E aí é esse lugar do, do, do autoconhecimento, né, do, do, do perceber as minhas dores. E uma, uma fala que eu gosto muito dessa, assim: a raiva que você acessa, quando você está discutindo, a gente está discutindo, ela vem antes de mim, ela vem antes dessa situação. Só que aí eu utilizo daquela aquela situação específica, que é isso aqui, e aí eu, eu abro brecha para isso, e aí quando vem, vem um caminhão às vezes ofensivo verbalmente, a ponto de ser agressivo também fisicamente. E é esse lugar que a gente precisa, porque todos nós homens, né, a gente tem aqui essa raiva guardada dentro da gente e a gente não sabe como fazer isso. E às vezes a gente descarrega simplesmente no, no trânsito quando o cara dá uma fechada em mim. Como eu fui xingado, eu fui xingado até a minha décima geração porque meu carro aproximou do cara. E aí eu na hora eu olhei assim, ele me xingou ele falou assim. Você vai bater em mim aí, nesse vai bater em mim, ele começou a, a despejar várias coisas assim em mim, que eu fiquei assim, eu falo assim, não é comigo, né? Essa raiva, assim, ela não é, não, não é comigo, não sou eu. E, e às vezes a gente tem dificuldade de perceber isso. Fabinho, o que, é que a gente pode dizer aí agora, a gente chegando no final desse vídeo, é, para quem, quem cuida de meninos, para quem tem um sobrinho, para quem tem seu aluno, para quem tem filho, né? Pra, o que, é que a gente pode de dar de mensagem para as pessoas e aí assim homens e mulheres como é que a gente deve olhar para as nossas crianças né esses futuros homens que mensagem é que você tem para para deixar para essa galera meu irmão para mim a, a revolução da, da, da educação dos meninos cara eu todos todos os trabalhos que eu fiz nesses últimos cinco anos eu sempre abro o um momento para gente falar sobre como que a gente é criado né quais são os condicionamentos que a gente recebe na infância para que a gente consiga ver esse quebra-cabeça montado, né? Que tem um começo, um meio e um fim. E, e o começo, cara, sempre é essa história. Assim, eu vou falar de dois pontos que são muito importantes e que estão conectados. Um é a história de não poder chorar, do embora o choro, do seja homem, homem não pode chorar, de não sei o quê. É que aí começa essa coisa de reprimir, não só a parte emocional, né? Mas a, a parte do feminino que habita todos os seres humanos, né? Então aí o cara começa a reprimir esse feminino dentro dele e depois ele cresce e começa a projetar essa repressão do feminino fora dele, né? Nas mulheres e nos homens que têm uma característica mais afeminada. E um outro ponto, cara, que para mim também é muito simbólico, né? Porque a gente não nasceu, por exemplo, misógino. A gente não nasceu homofóbico. Mas tem um momento da nossa infância que a gente ouve isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa do viadinho. Essas palavras ela já vêm carregadas ali para a criança de inferioridade, né? por isso que já vem no diminutivo, já vem no pejorativo. Então o menino ele já começa a ver a mulher como mulherzinha, como uma coisa inferiorizada. E ele já começa a ver como se o, o homem gay nem fosse homem, porque a, ele ouve o quê? Isso não é coisa de homem, é coisa do gay, do gayzinho, do bichinha. Então já começa a separar uma coisa de que homem é uma coisa e gay é outra. E aí como é, e cria na cabeça desse menino essa mensagem já de que o homem, entre aspas, entre parênteses hétero, é um ser superior e que o resto são seres inferiores. Então, a gente realmente buscar é, não passar isso para as crianças, mano, e aí para mim a melhor forma dos adultos que têm filhos e que querem não passar isso para os seus filhos é os próprios adultos irem atrás de ajuda. Porque não adianta adianta ouvir o nosso papo, Com certeza. Mas, assim, para mudar lá nas profundezas do subconsciente, aí vai ter que ir atrás do Jorge para fazer uma terapia. Vai ter que em algum lugar, cara. Ele tem que. Essas pessoas têm que em algum lugar fazer trabalhos terapêuticos para mudar né, a visão profunda ali do subconsciente, de coisas que a gente aprendeu na infância, para a gente realmente não reproduzir isso para os nossos filhos, mano. Você concorda? Concordo, meu irmão, concordo. E agradeço demais a sua contribuição aqui com a gente. É, me diz aí, se a galera quiser Saber um pouco mais do seu trabalho Onde é que te encontra Diz aí, Instagram, como é que faz para te encontrar nas redes Irmão, vezes? é no Instagram mesmo Meu Instagram é masculinidade.saudável Eu comecei a alimentar meu canal do YouTube Mas eu nem sei o nome dele ainda Não sei como é que acha lá Porque eu comecei semana passada mesmo Que eu fiz um videozinho botei lá Falei, agora eu vou começar a alimentar Então pode me procurar no Instagram No masculinidade.saudável Porque lá também eu divulgo as coisas que eu venho fazendo e super agradeço aí o convite para estar aqui com você hoje e Tamo junto mano valeu meu irmão gratidão a todo mundo aqui que acompanhou esse esse bate papo delicioso